Agora podemos ver em HD o que está acontecendo no universo milhões até bilhões de anos atrás. A NASA liberou mais imagens do telescópio James Webb. A primeira imagem lançada nesta terça foi a do espectro do exoplaneta Vais 96 b um gigante de fora do sistema solar com metade da massa de Júpiter. De acordo com a NASA, o telescópio captou uma assinatura distinta de presença de água e evidência de nuvens e névoa na atmosfera do planeta gasoso. VASB-96b está na órbita de uma estrela semelhante ao Sol. A segunda imagem foi feita por duas câmeras do James Webb e mostra o fim da vida de uma estrela nebulosa do Anel do Sul ngc 3500. 132. As duas imagens de estrelas morrendo também um aglomerado de milhares de galáxias dançando ao redor, uns aos outros. Podemos estar vendo alguns das primeiras estrelas e galáxias. A foto mostra as ondas de gás e poeira expelidos pela estrela no seu centro após uma explosão. O web vai permitir que astrônomos entendam melhor as nebulosas planetárias, como aqui é vista na imagem. Há nuvens de gás e poeira expelidas por estrelas em sua morte. Entender quais são as moléculas presentes e onde elas estão nas camadas de gás e poeira vão ajudar os pesquisadores a refinar seus conhecimentos sobre sobre esses objetos celestes, diz a NASA em comunicado. Na última imagem divulgada, é possível ver a nebulosa Carina com beleza e detalhes inéditos. A região que está na foto chama-se NGC 3324. A nebulosa está localizada a 7.600 anos-luz da Terra, na constelação Carina. Ali, nascem novas estrelas gigantescas, algumas delas muito maiores do que o nosso Sol. Todos nós estamos ansiosos para ver o telescópio de quase 10 bilhões de dólares. Percorrendo o universo mais profundo do que a humanidade já viu, o uso de luz infravermelha permitiu que o telescópio veja através poeira cósmica, mas com essa incrível descoberta são apenas o começo. Deste Web Telescópio ajudará os cientistas a estudar as primeiras galáxias, e como nossa energia solar sistema é formado e se a vida em outros planetas. De acordo com a NASA, The Web Telescópio foi originalmente preparado para durar apenas 10 anos, mas tem o suficiente capacidade de combustível para operar por muito mais tempo do que isso.